A pedra que está no meio dela uhum. Então nós vamos fazer esse vídeo aí hoje Para o pessoal ver como é que funciona É então, uma coisa que quase ninguém ensina essas coisas porque Antigamente eles faziam isso porque eles vinham nas picadas E vinham marcando os lugares que tinha E vinham escondendo também Porque às vezes vinham outras pessoas atrás também Caçando também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 eu vou entrar dentro da área de conflito as varas não vão cruzar não vão achar nada dentro dessa área já entrei ó as varas continuam certinho sem cruzar em lugar nenhum sem mexer para lado nenhum aqui eu estou passando em cima da onde tá a pedra estou em cima dela as varas nem mexem pode uma mais perto as varas bem, bem mais perto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 Antigamente, há 300 anos atrás, 400 anos atrás, quem caçava eram os padres. Os padres andavam caçando do Brasil para todo lado. Outra coisa, que nem né, agora, vamos voltar o vídeo aqui. Agora eu tirei a pedra de lá. Agora, assim que eu atravessar o risco aqui, ó, elas vão cruzar, porque a pedra não está lá mais. Agora elas acham, elas acham a área porque Porque eu tirei a pedra Eu vou atravessar, vou andar, ela vai continuar Aqui eu tô onde tava a pedra, está tá cruzada Ela vai continuar cruzada até eu sair de dentro dessa área de conflito Agora eu saí da área de conflito e ela descruzou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 Se você pensar que vai furar 100 metros aí vai dar água, não vai não. Então é 150, 200 metros que você furar fura de água. E esse vídeo da frente vai ser o vídeo com as furtilhas mostrando aqui também como é que as furtilhas funciona aqui dentro. Até o próximo vídeo aí, até o vídeo 2. Nessa parte branca aqui, Maurício, onde tem o caolinho, vou dar uma olhada aqui, pra mim ver o que que acontece, tirando -me com a mão aqui, que é feito tempo real, viu? uma lavada para ver melhor né? Esse aqui ainda continua ainda maracashita tá misturado tá vendo maracashita ela é... corta para aqui adentro mais duro aqui Não sei o que é.